Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Porque eu tô... Bom, agora eu tô, né? Eu vou falar pra vocês. Esse mês de dezembro de 2019 foi o pior mês de toda a minha vida. Sério. Primeiramente, eu queria pedir desculpa pelo meu sumiço aqui no canal. Nesse vídeo eu vou explicar tudo pra vocês o que aconteceu de alguns meses pra cá. Mas se você é velho de guerra aqui nesse canal, não deixe de deixar seu like aqui embaixo, ok? E se você é novo, tá chegando agora, já se inscreve, deixa o like também, que isso ajuda muito o canal da Preta aqui a crescer, tá bom? Enfim, vidas. Eu queria ter gravado um vídeo pra vocês antes de parar com os vídeos aqui no canal, explicando o que que tava acontecendo, né? Não sumir assim do nada e vocês ficarem pensando que eu tinha abandonado o canal, que não foi isso que aconteceu. Eu tô tendo uns problemas com o meu canal, com os ganhos do, do, do meu canal, na verdade. É, tô tendo problemas com os ganhos do meu canal desde o meio do ano passado até... desde o meio do ano passado pra cá. Tá bom? Eu não tô recebendo de acordo com as visualizações, eu não tô recebendo de acordo com os likes de vocês e isso acabou me desanimando. Que a gente trabalha tanto pra conquistar alguma coisa, né? E depois que a gente conquista, a gente de certa forma é lesada, né? A gente, é, a gente se sente meio que roubada. A injustiça, a gente se sente injustiçada. Então isso me desanimou a produzir conteúdos pra vocês aqui. Mas eu não vou entrar em detalhes, porque isso é uma coisa minha, com a minha network, com o YouTube, vocês não têm culpa disso. E eu percebi, né, quando chegou no final do ano, em dezembro, eu percebi que isso não tinha nada a ver com vocês, e que eu tava sentindo falta, eu precisava voltar, porque eu tava perdendo já a minha essência, eu queria voltar a produzir conteúdos aqui. Que eu amo fazer as citações, amo fazer os vídeos de maquiagem, as playlists, e eu sei o quanto isso faz falta pra vocês aqui. Então, eu coloquei na minha cabeça em dezembro, vou voltar a produzir vídeos para o canal, mesmo com esse problema. E coloquei na mão de advogada e falei, não, vou voltar a produzir e enquanto eu, eu resolvo esse problema, vou continuar produzindo para os meus seguidores, né? E foi isso que eu fiz. Quando chegou em dezembro, eu falei, ah, beleza, vou voltar a gravar no meio do mês, no meio do mês de dezembro. E foi isso que eu comecei a fazer. Mas, quando chegou no meio de dezembro, eu tive a pior surpresa de toda a minha vida. Eu entrei no meu Gmail no dia 15 de dezembro. E quando eu entrei no meu Gmail, há uma hora atrás, eu tinha sido removida de proprietária do meu canal. Isso mesmo, gente. O meu canal tinha sido hackeado. O meu canal com 3 milhões de inscritos tinha sido hackeado. Eu... Entrei em choque, eu fiquei em pânico, porque eu entrei no meu Gmail, porque graças a Deus o meu Gmail não foi hackeado, a única coisa que hackearam foi o meu canal, então o meu Gmail eu não cheguei a perder, então eu entrei no meu Gmail quando eu fui procurar o canal que tava linkado com o meu Gmail, o canal Raiz Oliveira, eu não era mais dona de nenhum canal, simplesmente o canal sumiu do meu Gmail. Ah, Laís, mas por que você não entrou lá e esquecia a senha, blá, blá, blá? Porque não tinha como, não tinha mais o canal. O canal era de outra pessoa, já tinha outro dono. Porque quando, quando, porque quando o hacker, ele hackeia o seu canal e troca a senha, você vai lá, fala que você esqueceu a senha, eles te fazem umas perguntinhas lá e você consegue recuperar a senha. Mas dessa vez não, dessa vez o hacker ele foi muito mais a fundo, ele não apenas mudou a minha senha. Ele entrou no meu canal e me removeu como proprietário, e se tornou proprietário do canal. Como que eu percebi isso? Com e-mails, claro, né? Toda vez que alguém modifica algo no seu canal, chega um e-mail pra você. E chegou pra mim. E acontece que o meu Gmail não é logado no e-mail do meu celular. Então, eu não percebi que tinha chegado e-mail. E quando chegou, quando eu percebi que chegou, foi tarde demais. Porque o que, que ele fez? Ele entrou no meu canal, ele fez com que eu, Laís Oliveira, tornasse ele proprietário, entendeu? E depois que eu tornei ele proprietário, ele teve a autoridade de me remover como gerente ou como qualquer função do meu canal. Então eu simplesmente não tinha mais canal. Gente, eu fiquei sem chão. Foi o pior dia da minha vida, porque eu senti que eu tava perdendo a minha essência. Cinco anos de canal, cara. Cinco anos de canal, O canal é minha história. O canal é a Laís Oliveira. Eu falei, o que que eu sou agora? Não sou ninguém mais. Entrei em desespero, não conseguia fazer nada. Eu não conseguia nem raciocinar, não conseguia nem processar. Entendeu? Foi aí que eu chamei um amigo, que tem um conhecimento aí com o YouTube e tal, e falei, olha, meu canal foi hackeado. Ele, oi? Tipo, como que você deixou isso acontecer? Porque, gente, não é tão simples assim um canal ser hackeado, tá? Você tem que dar mole pra isso acontecer. E ele falou pra mim assim, Laís, você passou seu acesso pra alguém? Chegou, é, é, mens chegou mensagem de notificação pra você no seu celular? Eu falei, não, não chegou mensagem. E aí que a gente percebeu que se não chegou código nenhum pra mim no meu celular, que é aquela autenticação lá, né? De dois fatores que tem em todas as redes sociais hoje. Se não chegou esse código pra mim, é porque a pessoa que hackeou já tinha o meu acesso. Aí foi um baque para mim. Porque foi na onde eu percebi que eu tinha sido roubada por alguém que eu conhecia. Tá, mas quem? Eu não fazia ideia, porque eu, eu não faço ideia quem seja. Eu não consigo nem pensar em alguém, porque a última vez que eu loguei o meu canal em algum outro celular, em alguma máquina, faz anos, então eu não lembro. E isso me deixou assim, mais chateada ainda, porque a gente confia em alguém, Esperando que as coisas nunca vá acontecer. E aconteceu comigo. E eu acho que doeu mais em mim saber que era alguém próxima. Porque se tinha o meu acesso, era alguém próxima. Ninguém passa a senha ou loga o canal no computador de alguém desconhecido, né? Então, foi lá onde ele falou, Laís, mantenha calma. A gente vai dar um jeito. Só que, gente, a gente nunca pensa que vai ter uma chance. Porque eu simplesmente não era mais dona do canal. Porém, ele me explicou que tinha como eu pedir ajuda pra, pro próprio YouTube, entendeu? Pro próprio YouTube eu explicar o que tava acontecendo e explicar que me roubaram o canal. Porque quando o hacker, ele te hackeia, quando ele te tira o canal, ele deixa rastros. Tipo os e-mails que chegaram pra mim, tipo, fulano de tal é, removeu você do canal. Tipo assim, então pera, o canal era meu, então tem provas de que eu fui roubada. E foi isso que ele fez. Ele falou, mantenha calma, respira, a gente vai recuperar o canal. Eu tava assim, eu não conseguia fazer nada. Ele fez tudo. Mas eu fui acompanhando o processo e é esse processo que eu vou explicar pra vocês mais ou menos agora. O que que a gente fez? Pesquisando, ele me explicou que tem uma comunidade do YouTube onde você entra e você pode fazer qualquer reclamação de qualquer coisa que tá acontecendo com o seu canal lá. É como se fosse um fórum. Você deixa lá uma mensagem... E pessoas ajudam você, meio que fazem a ponte sua com o YouTube. Primeiramente, você não entra em contato direto com o YouTube. Você entra nesse site, entendeu? Onde tem essa comunidade, lá tem esse fórum, você escreve o que, que tá acontecendo com você. E lá eles te dão passo a passo do que, que você tem que fazer para conseguir resolver o seu problema. Então foi isso que a gente fez. Inclusive depois eu vou deixar o link aqui pra vocês. Dessa comunidade, se caso você já passou por isso, ou se um dia você vira passar por isso, você já sabe que você pode e tem uma solução. Talvez não seja certeira, né? Porque nem todo mundo, infelizmente, consegue recuperar. Eles fazem uma análise e tudo. Mas você tem uma boa chance, se caso você já tiver o seu Gmail. Se o seu Gmail não tiver sido hackeado, que foi o que aconteceu com o meu. Só o canal que tinha sido hackeado. Então, a gente entrou nessa comunidade, no caso, meu amigo entrou na comunidade escreveu lá, meu canal de 3 milhões de inscritos foi hackeado eh, no dia tal, tal, tal, porque você tem que deixar informações, tá? Você tem que deixar o máximo de informações possíveis. Ele escreveu lá o que, que tinha acontecido e abriu essa reclamação. No mesmo dia, o Igor me respondeu, o Igor é a, foi a pessoa que fez a minha ponte... No caso, é uma pessoa que trabalha direto pro YouTube e ele é platina, então ele tem muito conhecimento. Como o meu canal é de 3 milhões de inscritos, eu peguei o Igor, que é platina. Então, ele tem muito conhecimento no YouTube. Então, assim, o YouTube dá muito valor pra ele, vamos supor. Então, ele conseguiu fazer essa ponte e tudo que eu falava pra ele, ele repassava pro YouTube, entendeu? Não é você que fala direto com o YouTube. Então, isso dá uma agonia que vocês não têm noção. Aí ele respondeu, mesmo mandando já algumas informações para ele, ele pediu pra a gente preencher um formulário. A gente preencheu esse formulário onde pedia data que o canal foi hackeado, pedia a URL do canal, pedia print, pedia tudo sobre o canal, tá? Então eles realmente eles pedem tudo para realmente ver se é verídico, se essa história que você tá contando é verdadeira ou se você não é um hacker tentando pegar o canal de alguém, né? Isso pode acontecer também. <risos> Aí preenchemos esse formulário, enviamos. E eles falaram, ok, obrigado pelas informações. Agora aguarde, entendeu? Que a gente vai analisar, que o YouTube vai analisar a ocorrência. E assim que tiver resposta, a gente entra em contato. Tá, esperar. Eu odeio esperar. Cara, o meu canal de 3 milhões de inscritos tinha sido hackeado. E eu já tinha enviado provas. Eu mandei lá o print que eu fui tirado do meu canal. Laís Oliveira foi removida de proprietária do canal. Isso já era uma prova pra mim. Mas não é bem assim, eles têm um tempo, é política deles lá do YouTube. Então, eu procurei ver vídeos né, do YouTube, é, de pessoas que já tinham sido hackeadas e que aconteceu a mesma coisa. E eu vi um vídeo que o um menino falava, que no caso era o um menino que estava fazendo o vídeo, que ele foi, ele recebeu o canal dele de volta em sete dias. Então, beleza, eu esperei os sete dias. Nada. Esperei no dia 15, que foi o dia que eu fiz a reclamação, até o dia 20, se eu não me engano, primeiro. No dia 20, removeram a minha foto do perfil do meu canal. Aí, toda vez que tinha uma alteração, eu ia lá e enviava pra eles. Olha, Igor, já mudaram isso. Porque você tem que ir informando ele, eles do que, que tá acontecendo durante esses dias de análise. Você não pode deixar o canal abandonado. Então, no dia 20, removeram a minha foto do perfil. Já doeu muito no meu coração, porque eu entrava no meu canal todo dia e eu vi lá que tava sem foto tava com tudo, a capa, os vídeos, tudo só não tinha foto, e eles demoraram todos esses dias para tirar a foto pensa aí eu enviei pra eles esperando resposta quando foi no dia 24 foi no dia 24 trocaram o nome tiraram o nome tiraram tudo do meu canal escolheram os vídeos eu fiquei, gente olha eu nunca senti tanta dor no meu coração porque eu entrava no meu canal e não tinha nada, não tinha nada foi um desespero, gente, olha, só de lembrar já dá vontade de chorar porque eu entrei no meu canal e não tinha nada eles excluíram todos os meus vídeos, isso foi dia 24 na véspera de Natal e aí foi na onde eu desabei mandei um e-mail gigante pro Igor eu falei, Igor, pelo amor de Deus excluíram todos os meus vídeos Entendeu? Excluíram tudo Tiraram o nome, trocaram o nome Trocaram a capa, colocaram o símbolo de diamante E a galera começou a perceber Vocês começaram a perceber Porque eu comecei a receber mensagens No direct do meu Instagram Laís, o que, que tá acontecendo com o seu canal? Laís, cadê o seu canal? Porque ninguém vai entendendo nada Inclusive, quem não me segue no meu Instagram Vou deixar aqui para vocês Laís Oliveira, tá? Lá eu posto conselhos Posto também o meu dia a dia Então se você não me segue lá, já corre para seguir Agora, voltando aqui. Eu entrei e não vi nada no meu canal. Aí eu mandei um textão pro Igor. Eu falei, Igor, pelo amor de Deus. O canal é a minha história. Ele, ele é tudo que eu sou. E não tem mais nada lá. E o meu medo, gente, era eu não conseguir recuperar os vídeos. Porque tem vídeos lá, ó. Antigos, de três anos atrás. Que ainda gera visualização. Que a, a galera me conhece através daquele vídeo, um exemplo. Então, era como se eu tivesse... Se eu, se eu recuperasse o canal e eu não tivesse os meus vídeos, era como se eu tivesse perdido tudo, toda a minha trajetória. Não tinha como eu falar, mostrar para vocês como que eu era há um ano atrás, há três anos atrás. Porque nem no meu computador eu não tenho mais salvo esses vídeos, era só lá. Então eu entrei em desespero e era véspera de Natal, então pensa como que foi o meu Natal. Eu ainda cheguei a postar no Instagram para vocês que eu passei o Natal em casa. Eu tava muito mal, eu não passei o Natal com a minha família, eu passei o Natal dentro de casa. Porque eu não conseguia nem processar. Tava com uma dor tão forte dentro de mim por conta disso. Eu falei, eu não vou sair de casa. Eu não consigo sorrir pras pessoas como se eu estivesse feliz. Porque eu não tô feliz. Passei o Natal em casa. E como dia 24, véspera de feriado, 25 feriado... Aí que babou tudo, né? Porque ninguém responde. E aquilo cada vez ficando pior. Quando foi dia 26, 8 horas da manhã está tendo um ao vivo no meu canal. Gente, eu entrei quando eu via não era nem daqui, era pessoal da Rússia, um povo de fora, falava estranho. É, a live falava de, de criptomoedas, tinha um código, tinha vários várias siglas. Eu vou deixar aqui o print para vocês de como que era a live. E eles lá todo uma live divulgando moeda, um negócio muito estranho, eu nem consegui entender, e a maioria do meu canal é brasileiro, né? a maioria dos inscritos, peguei, tirei pente no dia 26 dessa, dessa live às 8 horas da manhã, e enviei pro Igor de novo, porque a gente tem que sempre estar tá relatando, enviei pro Igor falei, Igor, eles estão fazendo uma live no meu, no meu canal, divulgando coisa de moeda, script de moedas, eu nem sei o que, que é isso, ele falou, obrigado pelas informações. Ele me respondeu no dia 26, obrigado pelas informações. É, vou mandar a equipe. E eu tava me dando uma agonia, porque já tinha passado sete dias. E falei, eu, eu não vou recuperar meu canal. Porque excluíram tudo, eu não vou conseguir recuperar meu canal. Aí, quando foi no dia 27 de manhã, eu entrei no meu canal. Ó, eu, dia 27 de manhã, eu entrei no meu Gmail... Tinha uma mensagem do Igor, Laís, tenho boas notícias, a gente conseguiu realmente ver que o seu canal foi hackeado, realmente o seu canal foi hackeado, eu falei, dã, agora que vocês perceberam, tipo, 15 dias depois, praticamente, 10, mais de 10 dias depois, temos boas, boas notícias, seu canal realmente foi hackeado, preciso que você crie um canal novo, Olha que babado. Ele pediu pra me criar um canal novo pelo meu Gmail, mandar o link desse meu canal novo que eu criei pra eles por e-mail, que eles iriam migrar o meu canal antigo com o canal que, que eu fiz, que eu criei. Não entendi nada, né? Mas eu falei, eu vou fazer babado. Fiz, criei esse canal novo e pediu pra não divulgar esse canal nem nada. Só criar e mandar pra eles. Então, eu só criei e enviei o link. Eles migraram. E eles falaram assim pra mim, eles migraram não. Aí quando eu enviei pra eles o link, eles me responderam que iria demorar mais alguns dias pra poder fazer a migração. Então, eu teria que esperar mais alguns dias talvez demorasse o mesmo tempo de análise, né, no caso, que demorou pra eles verem que meu canal foi acabar. eu falei, entendi, daqui mais 10 dias eu vou ter meu canal de volta. Mas não tem problema, o importante é ele voltar. Aí na mesma hora eu entrei no meu canal... Todos os meus vídeos estavam lá, no meu canal antigo. Todos. A minha foto tinha voltado, o meu nome para o canal tinha voltado, mais Oliveira. A foto de capa. Voltaram todos os vídeos, todos. E me falaram que talvez não voltaria todos. Mas Deus é tão bom, tão bom, que todos os meus Até os vídeos que eu tinha excluído do meu canal voltou. Tem uma galera aqui que percebeu que caiu vídeos até do meu curso no canal. Vídeos de como, de como eu ensino a ser digital influencer. Esses vídeos não eram para ter ido para o canal, tá? Por isso que eles foram removidos, porque o meu curso ele é vendido na Hotmart. Mas quando ele foi devolvido, todos os vídeos que eu tinha subido como não listado foi para o público. Então, a maioria de pessoas aqui, a maioria das pessoas que geralmente procuram o meu canal ou recebem notificações, enfim, perceberam que um monte de vídeo foi postado, até vídeos de três anos atrás. Mas para mim isso não importava sabe? Porque não é, não é o dinheiro que me importou naquele momento, o que me importou foi o meu canal, que é o que eu faço com tanto amor para vocês. Poder gravar os meus vídeos, são 3 milhões de inscritos na né, gente. Ninguém conquista 3 milhões de inscritos de um dia para o outro. Mesmo se eu criasse um canal novo e começasse do zero, é muito difícil. Eu tenho 5 anos, 5 anos de carreira e tenho 3 milhões. Então, foi aqui, ó. Foi suado. Vocês me acompanham pelo Facebook, sabe? O tanto que eu lutei pra ter esses inscritos aqui, pra ter vocês aqui. E cara, todos os vídeos lotaram. Todos. Eu falei, caraca, como que Deus é bom. Porque eu pedi tanto, gente. Eu pedi tanto pra Deus. Teve dias de eu tomando banho, me ajoelhar no meio do banheiro. Falar, Deus, por que que isso tá acontecendo comigo? Porque o canal foi você que me deu, foi o Senhor que me deu o meu canal. Então, por que, que alguém vai tirar esse canal de mim? Se foi o Senhor que me deu, eu quero o quero que é meu de volta. Porque é meu, me pertence, foi o Senhor que me deu. E ninguém pode ter o que é meu, ninguém pode ter roubar a minha bênção, sabe? E, e depois que eu, eu, eu fiz esse pedido de socorro pra Deus, eu lembro até hoje, foi no dia, inclusive, do Natal, no outro dia eu recebi a resposta. Então, cara, fé é tudo na nossa vida. Então eu queria dizer para vocês que se você já passou por isso, se um dia você vir a passar por isso, primeiramente mantenha calma e tenha fé. Tenha fé que ninguém pode roubar a sua benção, tá? Deus ele criou todo mundo. Todo mundo tem a sua benção. Ninguém tem o direito de tomar a sua benção e nem você tem o direito de tomar a benção de alguém. Que o que é seu é seu, o que é do outro é do outro. Então confie nisso. Eu confiei. E eu recebi meu canal de volta. Tô muito feliz de estar de volta no canal. E eu vou falar pra vocês, isso me fez acordar pra vida. Porque por um momento eu pensei que eu fosse perder tudo, sabe? Então, esse susto, eu acho que serviu até como aprendizado pra mim. Porque eu tô com mais vontade de produzir. Eu falei, não, depois disso eu vou voltar a produzir com tudo. 2020 vai ser o melhor ano da minha vida. E é isso que eu vou fazer daqui pra frente. Eu vou produzir conteúdos pra vocês. Tá? Vou tentar, pelo menos, postar de dois a três vídeos por semana aqui, além das citações. Quero... Eram... Enfim, isso eu vou postar em meu outro vídeo, tá? Onde eu vou explicar tudo que vocês vão ver aqui no meu canal em 2020. O próximo vídeo do canal, tá? E se você nunca passou por isso, não quer passar... Porque, olha, gente, é a pior coisa do mundo passar por isso. Você saber que alguém roubou uma coisa que é sua. Então, se você não quer passar por isso, gente tenta não passar o seu acesso pra ninguém, sabe? Só pessoas de confiança, principalmente da sua família, da sua família que tem que ter a senha das suas coisas, tá? E tenta não clicar em links, em links que você não sabe a procedência, porque talvez não tenha nem sido alguém que hackeou o meu canal, tipo assim, uma pessoa conhecida, eu quero dizer. Às vezes o computador dela foi invadido, Entendeu? Por um hacker. Ou ela clicou em um link onde não deveria clicar. Entendeu? E aí a, o hacker teve acesso ao, a, aos dados do computador da pessoa. Então, assim, pensando pelo lado assim, ai, ah, não foi fulano de tal, não foi uma pessoa da próxima a mim, que eu não quero ficar pensando nisso, que eu fico louca. Só de pensar que foi alguém próximo a mim que fez isso, eu já fico doida. Surtada. Então, pode ser que eu tenha clicado em um link, pode ser que alguém que tenha o meu acesso no computador Clicou em um link, então assim, evita clicar em links desconhecidos, evita passar seu acesso pra alguém Porque isso é uma coisa sua Então, gente, cuida, cuida porque tá babado Os hackers estão babados, eles estão querendo tomar tudo da gente, tá? Então é isso, vidas, confie, acredite, tem um jeito sim de solucionar o seu problema Ou... Oh! Eu tô aqui na praia, gente. Pofa, tá fazendo barulho lá fora. Obrigada. Então é isso, vidas. Tô muito feliz de estar de volta, de estar aqui com vocês, com as minhas vidas. Enfim, espero que vocês fiquem aqui. Os inscritos novos que chegarem, fiquem. Porque vai ter muito conteúdo foda esse ano, tá? Então é isso. Deixa o like de você aqui. Comentem também o que, que vocês querem. O que, que vocês querem no canal esse ano? Mas eu quero vídeo de tal coisa, vídeo de tal coisa. Deixem aqui nos comentários, porque no próximo vídeo eu vou explicar tudo que vai ter aqui no canal esse ano. E aí, dependendo das dicas, eu vou incluir também a sua dica aqui, tá bom? No canal. Você vai ter um vídeo que você quer aqui no meu canal. Que aqui, bem, é tipo marido de aluguel, né? Esse canal aqui é tipo marido de aluguel. A gente faz tudo, tá? Não é só um tema, não. Ah, é de citação, não. É de maquiagem. Não, é do quê? É de tudo, meu amor. Aqui você vai ver tudo. É conteúdo pra lá e vender, se Deus quiser. E é isso, tá? Que vocês tenham um, um feliz 2020, que esse ano seja um ano de prosperidade, um ano maravilhoso pra vocês, tá bom? Que vocês continuem aqui me acompanhando, que vocês são muito importantes pra mim, tá certo? E não esquece de me seguir no Instagram, Ais Oliveira, que eu posto muitas coisas lá, e vocês vão gostar. Um beijo pra vocês, vidas, e até o próximo vídeo, né, que vai ter essa semana ainda. Beijo, vidas.